Teorias da Terra Oca vem ganhando milhões de adeptos por dia no mundo. A teoria de que o núcleo da Terra é habitado por uma civilização ultra avançada, sem doenças, sem prazeres carnais, aonde a virtude social é o principal propósito, agora ganha força. E também novas teorias muito convincentes de sua existência. E a nova teoria incrível que diz que em breve esses seres ultra avançados farão contato com a raça humana conosco. A teoria da Terra Oca possui tanta força e crença pelo fato de várias civilizações antigas terem também afirmado a sua existência. As mitologias gregas, nórdicas, persas, nas teorias astecas, judaicas e muitas outras afirmam a real existência da Terra Oca. E até mesmo em passagens bíblicas, mencionam ali claramente a existência desse mundo oculto, como nas passagens a seguir. Abre aspas, havia gigantes na terra naquela época, e também depois disso, quando os filhos de Deus vieram as filhas dos homens, e elas tiveram filhos, fecha aspas. E também Paulo escrevendo a Jesus, agora, e ele acendeu. O que é, senão, e ele também desceu as partes mais profundas de dentro da Terra. E um fato inédito rolando na web americana cita que as próximas décadas faremos contatos com os seres da Terra Oca. De acordo com um estudo que teve embasamento acadêmico de ex-alunos formados em biologia na Universidade de Washington, e Seattle. O derretimento do gelo polar devido às mudanças climáticas, logo a entrada para a Terra Oca ficará totalmente exposta. E não só isso, mas as atuais Antártida e Groenlândia serão muito mais frequentadas, com isso aumentando então o risco de exposição a este povo subterrâneo. Já que 60 km cúbicos de gelo são perdidos por ano, a exposição será então inevitável já que eles não desejam de forma alguma contato com nós, pelo menos não tão cedo. Então você liga a TV um belo dia de domingo e logo de cara está com a notícia da de descoberta da entrada para a terra oca. Qual seria a sua reação? Mas qual seria o local exato de entrada para a terra oca? Segundo os judeus, seria Canaã, a sua terra prometida, a terra prometida que Deus daria aos judeus. Porém, não seria exatamente no Oriente Médio. Há várias teorias possíveis sobre esta suposta entrada, mas a principal é que se localizaria nos Polo sul ou no polo norte do planeta, pois seriam os locais quase inacessíveis para a raça humana. Até mesmo cientistas recentemente dizem ter encontrado um abismo gigantesco escondido sobre o um gelo da Antártida, que inclusive supera o Grand Canyon na qual tem pelo menos 1,25 quilômetros de profundidade. E qual seria a prova mais concreta da existência da Terra Oca? Para isso, temos que voltar no tempo. Provavelmente, seria de membros do eixo, antes e após a Segunda Guerra Mundial. Por que motivo, por exemplo, os alemães enviariam três expedições para a Antártida nessa época? Bem, esse é um mistério sem explicação ainda, mas teriam eles adquirido por algum meio acesso e informação a este mundo oculto? Que, na verdade não faz lá muito sentido, porém, se os seres da terra oca são divinos, puros, bondosos e piedosos, jamais que eles iriam acolher seres de coração tão perverso como na época este regime em questão. As culturas antigas em geral concordam e afirmam que, de fato, os seres da Terra Oca seriam seres de bondade e virtude extremas. Não lhes compreenderiam, por exemplo, o fato de nós, seres humanos, matarmos animais para consumo da carne humana. Ou desigualdade social extrema entre nós. Jamais lhes compreenderia isso. Na verdade, seria um grande choque de civilizações. Uma não compreenderia a outra. E aí que estaria o perigo. E também reforçando a teoria da Terra Oca, um movimento conspiracionista norte-americano, na qual um dos líderes da Rodney Clough, que é autor do livro chamado World Top Secret, Our Heart is Hollow, segundo ele, o movimento está crescendo com milhares de pessoas pelo mundo, enviando e-mails a cada dia. Segundo ainda conta a teoria, ali viveriam na Terra Oca seres altamente desenvolvidos tecnologicamente e moralmente que escolheram não ter contato nenhum com os seres humanos. Mas onde estão as provas científicas que fortaleçam a teoria da Terra Oca? Na década de 40, acreditava-se que o níquel e o ferro eram elementos presentes no seu núcleo terrestre. Mas só nos anos 50 foi descoberto então que o núcleo era muito leve para carregá-los. Só no século 16 que Edmund Halley criou a primeira teoria comprovada. Ele percebeu, comprovadamente falando, uma pequena variação no campo magnético terrestre e isso só seria possível com um campo magnético interno na Terra. E reforçando ainda a teoria anterior, no século 18 o famoso matemático suíço, Leonard, deu uma luz à nova teoria. Ele, por meio de cálculos científicos, calculou que, teoricamente, existiriam dois sóis, com vários quilômetros que forneceriam calor e vida aos habitantes internos da Terra Oca. Na época, ele foi julgado de louco, mas só agora, no século XXI, estima-se que ele talvez tenha razão. E que usou o um meio de alquimia e cálculos matemáticos para descobrir esse segredo. E você, qual a sua opinião? Como será esse choque de civilizações? Felizmente, não parece uma questão de se, si, mas uma questão de quando ocorrerá esse encontro de civilizações. Qual a sua opinião? Deixe seu comentário aí abaixo. Seu comentário é muito importante para o canal. Deixe seu like e se você gostou, por favor, compartilhe.